Oi gente, no vídeo de hoje vai ser mostrando o meu primeiro Bullet Jordan Eu nunca tive um Bullet antes, então vai ser o meu primeiro Bullet Jordan Ah É mesmo? Então já deixe seu like se inscreve no canal para me ajudar a chegar aos 200 inscritos Então é isso gente, fiquem aí com eu mostrando o Bullet Jordan Então gente, esse daqui é o Bullet Bem bonito BONITO Eu comecei a usar ele dia 1 de setembro e eu vou até o fim do mês, então quando o mês acabar, eu fiz ele só pra um mês. Que se eu gostar mesmo, aí eu faço. Aí ano que vem eu vou fazer pra, pro ano todo, sabe? Ou eu vou fazer ou eu vou comprar. E é a capa geral. E... Aqui eu fiz um coraçãozinho, uma, uma rosa, né? Uma flor, no caso, que eu não sei se é rosa. Não sei. E aí quando eu fui pintar aqui por cima da capa, é, deu uma estragada, sabe, gente? Na, na tinta não ficou muito boa, não. Essa capa é uma capa que parece de pano, sabe? Que você passa assim, parece que tem vários pelinhos. Aqui tá escrito Bullet e eu escrevi You Are Perfect. E aí virando aqui, gente, aqui atrás tem Luisa Talmatuco, FT, Joama Que é Ela que me ajudou a fazer é né, o Bullet. As coisas por dentro eu fiz sozinha, mas uh, o Bullet ela me ajudou. Essa fitinha aqui, ó. Que eu botei. Pra aqui tem o meu telefone aqui caso eu perca né então mas eu vou censurar aí pra vocês tá escrito my phone mas eu vou censurar aí para vocês tá que nem é meu telefone aí aqui tem o um calendário que eu fiz maravilhoso mesmo maravilhoso tá tudo em inglês calendário tá escrito em inglês calendário aí janeiro tá tudo escrito em inglês aqui tá só os dias tá no brasileiro né porque senão nem adiantar muita coisa Aí é aqui eu fiz esses detalhes muito bonitinhos Tem YouTube Ideias Eu vou censurar aqui o que eu escrevi também, gente Por causa que é ideia de vídeo, né? Então, pra vocês não ficarem sabendo de ideia de vídeo foi é um Por enquanto eu só botei uma ideia de vídeo Coloquei um simbolozinho do YouTube E fiz esse tipo assim de folhinha, sabe? Acho que, acho que ficou bem bonitinho Virando a página, a gente, tem... Séries para assistir Tá, aqui eu fiz uma pipoquinha bem bonitinha Simulou da Netflix Deixa eu focar É... sugestões de séries aqui, na, aqui nos comentários, gente Deixa eu aqui, entendeu? As sugestões de série, série para assistir, eu já assisti muitas séries, gente tem noção Muita coisa Aqui tem ideias de desenho Tá, é, gente, ideias de desenho E aí eu botei um... Uns coraçõezinhos aqui de adesivo que eu tinha Esse, esse E esse E deixei a página bem simples, né, gente Porque se tiver na rua em algum lugar Eu só vou anotar Outro desivinho aqui de peito E só isso, gente Porque eu não deixei muito enfeitada a página, né Pra não ter ideias mesmo Aí Virando, tem a minha agenda eu Botei umas coisas aqui Que eu também vou censurar por causa que, sei lá, né, gente São meus compromissos Aí teve um que eu já fiz, eu então risquei e, Ah, passando aqui não tem mais nada De coisa, só minhas notificações Só as coisas, entendeu? Então é isso, gente Esse é o meu bullet news Então é isso, gente Esse aqui é o meu primeiro bullet Eu achei que ficou legal, né Mas quanto mais vezes eu for fazendo Mais vou...